Eu sou Gabriel Jordan, do arroba trD e pro vídeo de hoje eu trouxe mais uma brincadeirinha de maquiagem. Pois é, né? Antes o canal era de maquiagem, agora cada vídeo é uma palhaçada diferente. É Eu adivinhando maquiagem, eu passando tinta em vez de maquiagem na cara. A que ponto chegamos, não é mesmo? Mas enfim, gente, o desafio é o seguinte. No vídeo de hoje, a minha maquiagem completa vai ser decidida pela Siri. Sim, gente, a Siri do celular, do computador, pois é. A Siri. Eu separei vários produtos, tanto os meus favoritos, quanto os que eu não gosto tanto, assim. E eu vou perguntar pra Siri quais desses produtos eu devo usar na minha maquiagem hoje. Será se a Siri vai conseguir combinar o meu iluminador, minha sombra e meu batom? Agora que eu percebi que isso pode dar muito errado. Mas enfim, né? Nós já estamos aqui, vamos fazer o desafio. Então se você já gostou da ideia, já deixa o seu like aí embaixo. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo.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 então pessoal, antes de começar o vídeo eu já tinha preparado a minha pele então vamos direto pra base pra base eu selecionei quatro candidatas então vamos lá a número 1 um é a Born This Way da Too Faced a que eu vivo usando aqui no canal, vocês já conhecem a número 2, vocês também já conhecem que é a Ruby Rose Soft Matte das minhas bases baratinhas ela é uma das minhas favoritas a número 3 é a minha base líquida da Adversa que na verdade isso aqui vai ser a primeira vez que eu vou testar caso seja selecionada, caso não, vai ter resenha né, não sei, deixei no ar e por fim, a número 4 é a Studio Fix Fluid da MAC. Agora que vocês já sabem qual é o número de cada base, eu vou pedir para Siri sortear. Hey Siri, selecione o número de 1 a 4. O resultado é um então, o resultado é um. Eu vou usar a base Born This Way da Too Faced. Inclusive, comecei bem, porque essa aqui era a base que eu tava esperando que fosse. Vou passar um pouquinho aqui de base. Ai, espirrou na minha blusa. Ai, dona Too Faced. Pegou mal, viu? Ai, eu acho que eu não falei no começo do vídeo, mas esse vídeo foi inspirado num vídeo da Nikki Tutorials. Se eu não me engano, o nome do vídeo dela é Números Aleatórios decidem a minha maquiagem e ela perguntou para o Google e eu me inspirei nela para fazer esse vídeo, mas eu tô perguntando para Siri em vez do Google. Para corretivo eu escolhi três candidatos. O número 1 um é o corretivo Natura Aquarela de alta cobertura. Eu amo esse corretivo, acho que é um dos melhores corretivos nacionais. O número 2 é o Efeito Mate, que é um corretivo também de alta cobertura da Tracta. Também amo o efeito desse. E o número 3 é o Flawless Collection, da Ruby Rose, que tem um efeito bom, mas ele causa uma ardência nos meus olhos, então ele não é a minha primeira escolha quando eu tô me maquiando. Hey Siri, selecione um número aleatório de 1 a 3. Encontrei isso na internet. Não, amada, não foi isso que eu pedi. Selecione um número entre 1 e 3. A resposta é 1. Um. De novo? Tá bom, selecionou o corretivo de alta cobertura da Natura Aquarela. Olha, pelo menos até agora tá dando tudo certo Porque a Siri escolheu o número 1 um, tanto para base quanto o corretivo E ambos são a minha base e meu corretivo favorito Já falei para vocês sobre isso aqui no canal várias vezes o próximo passo da minha rotina de maquiagem é pó, então eu vou pedir para que a Siri decida entre quatro candidatos, sendo eles o número 1, um, o pó facial ultra fino da Fenza Makeup, eu amo esse pó demais, demais, demais. O número 2, o banana powder fixador da Luisance que também é muito bom, um pózinho banana que dá para todo mundo. Candidato número 3, o micro finish powder da Playboy, que é excelente, um dos meus pós favoritos. E pra jacar um pouquinho, o número 4, que é o Amen's Glamorous Powder da Belly Angel, que é um pó que eu não gosto muito. Inclusive, se você quiser saber mais sobre pós, não somente esses aqui, mas todos os meus pós baratinhos, clica aqui nesse card depois que esse vídeo acabar pra você assistir uma batalha de baratinhos que eu gravei na semana passada, que eu tenho certeza que você vai adorar. Mas voltando ao vídeo, vamos perguntar pra Siri. Selecione um número entre 1 e 4. A resposta é 3 Até que enfim, não foi um 1 um, né, dona Siri Playboy, um dos meus favoritos Agora eu vou usar um bozinho É louca <risos> Deixa eu só tirar os vincos aqui da minha maquiagem E vamos lá né Beleza, apliquei o pó da Playboy e, naturalmente, o próximo passo seria o contorno. Mas eu fiz uma limpa aqui no estúdio, eu só tô com uma paleta de contorno por aqui. Então eu vou usar ela mesmo e já volto. Beleza, eu tô com três cores de blush aqui, sendo a número um, esse tonzinho de rosa, como vocês estão vendo. A número dois é a bronze, que é a que eu mais uso. Esse aqui é o meu tom de blush favorito. E a número três, esse tonzinho de coral, que eu uso bem pouquinho, mas ainda assim eu acho lindo. Vamos lá, Siri! Escolha um número entre 1 um e 3. O resultado seria um. Um? qual é o 1 um mesmo? É o rosa. Não foi meu favorito, mas gosto bastante do rosa. Então, o rosa será. Blush aplicado, já tô com a carinha de saúde, parece que eu peguei um solzinho, né, agora. Vou tirar o excesso de pó aqui, que estava acima da área do corretivo. Vamos suavizar um pouco essa textura de pó, passando um pouquinho de água termal. Pra iluminador, selecionei três opções. A primeira delas é um iluminador que eu já usei muito, há muito tempo atrás. E eu gosto bastante, mas na verdade ele não é um iluminador. Ele é um bronzer da Ruby Rose. E no meu tom de pele, essa cor aqui, que é a um, 1, funciona muito bem como iluminador. O número 2 é um iluminador que, pasmem, eu não uso como iluminador pra rosto. Eu uso ele como iluminador corporal, ou então como o detalhezinho aqui no canto interno dos olhos, que eu acho que fica lindo, que é o da querida Bruna Tavares, né, o BT Glow, na cor Alpe. E um que eu tenho gostado bastante recentemente, foi um recém-descoberto, até porque ele foi lançado recentemente também, né? É o Too Glow Loose Powder Highlighter da Ruby Rose. Essa cor aqui é a Pretty. Shout-out pra Halle Rockefeller, né? Então, com vocês conhecendo todos eles, vamos perguntar para Siri. Selecione um número entre 1 e 3. O resultado é 3. Beleza! Ela escolheu o Too Glow Loose Powder Highlighter da Ruby Rose. E olha, gente, ele é todo branquinho aqui, mas calma aí que quando eu passar no rosto vocês vão ver a mágica. Vamos pro próximo passo, que é a sombra. Em primeiro lugar, a minha boa e velha NYX Ultimate Bright. Vocês sabem que essa aqui é uma das minhas paletas arco-íris favoritas. Write it or die, não sai da minha coleção de jeito nenhum. Em segundo lugar, temos a paleta de sombras matte da Ludurana, que inclusive tem resenha aqui no canal, se você quiser ir conferir lá depois que esse vídeo acabar. Em terceiro lugar, novamente temos Bruna Tavares com a BT Sunflower, a paletinha edição limitada dela. E também tem resenha aqui no canal, pra conferir basta clicar nos cards. E a nossa última candidata para sombras é a paleta Desert da Ruby Rose. Vamos lá, né? Selecione um número entre 1 e 4. O resultado é 2. Uh! Ludurana. Para máscara de cílios, temos duas concorrentes. A primeira delas é a The False Lash Drama, da Maybelline. Essa aqui é a minha máscara de cílios favorita. E a opção número 2 é a Ruby Rose Trópico Máscara para Cílios, define e alonga. Gosto muito do aplicador dessa máscara aqui. Selecione um número entre 1 um e 2. O resultado é 2. Número 2 significa que a gente vai ficar com Ruby Rose Trópico Máscara para Cílios e vamos deixar a da Maybelline de lado. E por falar em cílios, já temos dois candidatos, ambos da Ai Rui. Sim, gente, deitei pros cílios baratinhos de 6 reais que eu descobri naquele vídeo testando baratinhos. Então vamos colocar para esse aqui ser o número 1 e esse aqui ser o número 2. Selecione um número entre 1 e 2. A resposta é 2. 2 é o estilo 05. Toda vez que eu deixo é as cenas em que eu colo cílios no vídeo, porque geralmente eu corto, né? Alguém sempre comenta perguntando como é que eu consigo colar cílios com as mãos. E, gente, eu não sei. Eu simplesmente não sei colar cílios com pinça e eu tive que dar os meus pulos. Beleza, com os meus cílios coladíssimos, vamos pro próximo passo. Pra batom, eu selecionei quatro candidatos, sendo eles, em primeiro lugar, o Avon Epic Lip Powder Pen... Na cor malva. Inclusive, tem resenha sobre esse batom aqui no canal. Pra assistir, basta clicar aqui. Nesse vídeo eu te conto tudo sobre ele. Em segundo lugar, temos o meu batom favorito. Que eu sei que vocês querem me bater toda vez que eu uso ele. Porque eu não paro de usar nunca. Esse aqui é o batom líquido Matte 283 da Ruby Rose. Gente, eu não sei explicar. Eu amo batom líquido. E esse tom de nude fica lindo em mim. Então... Sempre é O terceiro candidato é o Natura Aquarela, batom líquido mate na cor vermelha, que é um dos batons vermelhos mais lindos que eu tenho. Eu adoro a vibrância que ele tem. E por último, temos o Natura Faces Cookie Nude, que é um batom em bala, que é um nude meio rosado, que também é lindo. E um desses quatro batons vai completar o meu look, que nós vamos descobrir qual agora. E aí, Siri? Selecione um número entre 1 um e 4. O resultado é 4. 4 é o Cookie Nude da Natura Faces. E vai ser exatamente ele que nós vamos aplicar hoje. enfim pessoal, esse aqui é o look que eu criei usando as instruções da Siri, eu tô muito feliz com o que eu criei especialmente com os olhos, então se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o seu like aí embaixo e comenta o que, que você achou dele, eu pelo menos me diverti bastante fazendo, se você é novo por aqui, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum post novo, se você ainda não me segue nas minhas redes sociais você tá perdendo muito conteúdo, porque lá no meu Instagram eu produzo muito conteúdo de maquiagem, posto looks de make